Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância do empreendedorismo e da inovação, principalmente em tempos de crise, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, né? E eu tenho certeza de que você vai tirar muita coisa boa desse nosso bate-papo aqui. Então fique até o final porque vai valer a pena. E eu sei que nem todo mundo vai ficar. Nem todo mundo tá aqui para trabalhar e se destacar mesmo, né? A maioria tá por aqui passeando, né? Sem saber para onde correr e nem mesmo onde quer chegar. Você que ainda não sabe, eu também te convido a assistir tudo. Quem sabe mude algo aí dentro e te faça enxergar um grande potencial aí dentro de você. Você já parou para pensar? que na atualidade uma das coisas que mais se busca na internet é como montar um bom currículo? Antes da gente continuar eu quero muito que você vá lá no meu Instagram arroba josianeamorinhooficial eu sempre coloco caixinha lá de pergunta que são ótimas opções de você ter consultoria, mentoria de graça, tirar as suas dúvidas, assim você consegue empreender de forma menos arriscada. Então vai lá, arroba Josiane Oficial. Você sabe me dizer por que isso está acontecendo? Gente, segundo as minhas pesquisas, sim, eu pesquisei bastante antes de vir aqui bater esse papo com vocês. As pessoas começaram a se preocupar com a empregabilidade logo no início da pandemia. Por isso, a maioria dos conteúdos falando sobre empregos currículos e como montar o seu cresceu tanto. Ou seja, no comecinho de março, que foi quando a situação da pandemia começou a acontecer aqui no Brasil, as pessoas já começaram a ficar assustadas e começaram a perceber que os seus empregos estavam em risco, pois se falava muito em fechar o comércio fechar as empresas, colocar a população em quarentena. Isso foi motivo para que todos já começassem a correr atrás de algo que garantisse o sustento no pior cenário, que era o do desemprego. Logo, a busca por elaboração de currículo começou a crescer. Mas junto veio uma grande constatação. Não tem emprego. Se as pessoas estão fechando as portas, e precisando demitir é um cenário nacional, isso tudo está acontecendo agora, os empregos estão cada vez mais escassos, o desemprego aumentando absurdamente, as pessoas começando a não ter opções e começando a pensar em possibilidades que só o empreendedorismo é capaz de trazer. Se antes a gente era 27 milhões de empreendedores ativos no Brasil, hoje esse número aumentou muito porque veio a leva dos desempregados precisando fazer algo para se sustentar e sustentar suas famílias. Para você ter uma ideia, o empreendedorismo ele vem tendo um aumento desde 2014 e curiosamente foi exatamente nesse período que eu também passei a empreender. Não somente eu, como milhares de outras pessoas. Pessoas que já entenderam que o sistema de empregabilidade não é o cenário mais seguro do ponto de vista socioeconômico, tá? Não tem segurança porque depende de fatores externos para você continuar tendo estabilidade. Já o empreendedorismo depende grande parte de você, do seu esforço, da sua capacidade de inovar, de recriar, de, ser, de se reinventar. É mais difícil? Sim, sem dúvida. Porém, você consegue mudar e melhorar sempre que houver necessidade. Já no emprego fixo, não. Se tiver algo externo, você pode ser o primeiro a ser desligado, sem que você possa fazer nada, porque o negócio não é seu, não é você que está à frente. Eu acredito que esse é um dos grandes motivos do empreendedorismo ter crescido tanto no Brasil. A falta de opção que a pessoa tem né, de manter o seu emprego atual. A grande questão é que as pessoas, nesse caso, empreendem por necessidade e não por opção. E basicamente, o empreendedorismo significa criar uma solução para um problema. É você descobrir a dor e encontrar o antídoto. E se você não sabe qual problema você precisa criar a solução, você não está empreendendo, você está criando só mais um problema. E criando um problema muito pior para você mesma porque envolve gastos, investimentos, às vezes envolve todas as suas economias, então tome muito cuidado ao empreender, pense antes, peça ajuda, peça mentoria de alguém, estude o mercado que você quer entrar, veja se esse mercado é mesmo para você, se esse mercado tem espaço. Se não está saturado demais, lembre-se que são as suas economias, o dinheiro que você juntou, que às vezes nem é tanto assim, mas pode tanto te ajudar como te prejudicar caso você invista em algo que não dê certo. É preciso ter muito discernimento na hora de empreender, viu? Se você conseguiu identificar um problema que você quer resolver empreendendo, busque uma solução que ainda não foi criada. Os grandes empreendedores olham para o problema e criam soluções novas. Por isso que eles acabam se destacando. E como você também pode ser assim? Use todo o seu conhecimento adquirido nos lugares que você trabalhou. Identifique as falhas que você viu e busque a solução para elas. Assim você está inovando. Josi, não sei como fazer isso. Eu vou te dar um exemplo. Assim fica mais fácil, né? Imagine o serviço ruim dos táxis. Demorado, caro, muitas vezes motoristas rudes. Eu não estou generalizando, tá? Mas você sabe que em muitos, mas muitos casos era assim mesmo, né? Aí de repente vem uma startup chamada Uber e vira o sistema de cabeça para baixo, onde possibilita que qualquer pessoa possa ser taxista sem pagar uma fortuna por uma placa de táxi, porque eu bem me lembro viu? que o valor de uma placa de, de táxi dava para comprar um apartamento. Bom, aí vem a Uber e faz isso. Traz o mesmo serviço, porém, um milhão de vezes melhor. Com motoristas educados, atenciosos, que não ficam enrolando para te deixar no destino final. Ou seja, ela viu um problema precário, mal administrado, que estava bom do jeito que estava, porque só tinha aquele. Ou seja, mais uma vez, a população estava nas mãos de um monopólio né ela viu isso analisou estudou e criou uma solução diferente para resolver esse problema que ninguém estava olhando apenas usando sem questionar e a consequência disso foi o um mundo inteiro batendo de frente com eles mas no fim eles conseguiram se estabilizaram e viraram referência para muitas outras companhias fazer o mesmo, trazer o mesmo segmento. O bom empreendedor fica de olho nisso, você não tem que reinventar a roda. E o grande problema que assombra a maioria das pessoas que querem empreender é que elas ficam focadas em querer ter ideias que nunca ninguém teve. E isso é um desafio muito, mas muito difícil porque quase tudo já foi criado, né? Agora, se você começar a pesquisar o que já foi criado e identificar as falhas, aí sim as suas chances aumentam, porque você vai identificar lá umas, sei lá, talvez umas quatro, umas cinco falhas. Trabalhe nessas falhas, perca sono tentando resolver esses, essas cinco falhas, traga soluções diferentes para cada uma delas. Assim. A chance de você criar algo, como a Uber fez, é muito grande. Não invente moda, reinvente a moda, modifique a passarela, modifique a forma como as modelos desfilam, entendeu? É preciso entender, gente, que a chave do sucesso de um empreendimento é o diferencial que ele possui, ou seja, o que vai fazer as pessoas comprarem com você e não com o seu concorrente somente o que você possui de diferente do concorrente esse é o caminho o que é diferente acaba se destacando de um jeito ou de outro e o mercado tá cheio de casos para você se inspirar precisa querer também viu não adianta querer empreender ser o próximo Steve Jobs aí do mundo mas não querer pagar o preço né estudar se dedicar rever todos os seus conceitos de finanças, de planejamento, de organização. E para isso, minhas caras, é preciso se capacitar mesmo. Parar de torcer o nariz para vídeos de capacitação de 40 minutos, de uma hora. A grande maioria quer uma fórmula mágica. Estudar e aprender o caminho das pedras em videozinhos de 5 minutos. Aprenda uma coisa, isso não existe. Você não vai tirar insights de vídeos curtos. Não vai descobrir a roda neles, tá? A roda você vai descobrir com vídeos bem maiores. Vai descobrir a roda com leituras de livros específicos. Vai descobrir a roda participando de cursos, investindo tempo e dinheiro na sua capacitação. O problema é que a grande maioria não pensa assim. Se bem que eu, Josi, vejo isso como uma grande oportunidade para você se destacar. Fazer o que a maioria tem preguiça de fazer. Então, seja você a pessoa que se destaca do cardume. Não ande junto, suba, estude, faça cursos se dedique, assista os vídeos longos, converse com pessoas que realmente possam agregar algo na sua vida, que te ajude de verdade a realizar o teu sonho de empreender. Quando você faz isso, saindo do que chamamos de Matrix, você está mais próxima do que foram pessoas tipo Steve Jobs, do que a grande maioria. E é essa a decisão que você precisa tomar. Só que ela dói, ela cansa. Ela te priva de inúmeras coisas que você estava acostumada, como trabalhar pouco, pensar pouco, se esforçar pouco. Repare os grandes players do mercado. O que eles fazem? Espia só o Instagram deles. No geral, é conteúdo em cima de conteúdo. Lives diárias. E gente, eu estou falando de lives às 6 horas da manhã. E muitos fazem também as lives às 11 horas da noite, até meia-noite. E você tá fazendo isso? Não, né, amiga? Por isso que o Flávio Augusto tá na posição que tá e os outros empreendedores medianos estão na posição que estão sem destaque, sem grandes feitos. E muitos ainda sem perspectiva, né? E se você não consegue identificar qual a sua proposta de valor, ou seja, se você não consegue identificar o que você realmente quer oferecer para o seu público, toma cuidado, porque você vai acabar oferecendo o mesmo que muita gente já oferece. E vai acabar sendo só mais uma. E não aquela empresa ou negócio que vai ficar fixada na cabeça das pessoas como uma empresa inovadora, que realmente traz uma solução diferente, que encante, que resolva de fato o problema, repito, você vai ser só mais uma, e de mais um o mundo está saturado, né? o que vai fazer um cliente sair do mercado que ele já está acostumado para vir comprar com você, hein? o que, que vai fazer esse cliente vir comprar de você? Pense bem antes de você responder essa pergunta. Procure não empreender, tá? Se você não sabe a resposta. Antes de você pensar em empreender, você precisa ter claro na sua cabeça a resposta para essa pergunta. Se pergunte o que você pode oferecer de diferencial, de novidade para resolver o problema desse mercado que já tem uma solução, porém é precária. Mas... Já existe essa solução, é isso que você tem que pensar. Então, se você quer ter sucesso, primeiro se pergunte como trazer uma solução inovadora dentro daquilo que já está sendo oferecido pelo mercado. Essa é a chave. É isso que vai fazer a sua empresa se destacar no mercado de tantas outras. Bom, você já se antecipou e já encontrou algumas soluções. Hora de empreender, né? É importante que você saiba que todo e qualquer empreendimento é uma ação de risco, porque consiste em várias tomadas de decisão. Consiste em uma mudança de coisas que estão sendo feitas para outras coisas que podem ser feitas, né? E se você é o tipo de pessoa que sofre quando pensa em correr risco, então não empreenda, porque você não tem perfil. Mas Josi, eu tenho medo, mas eu quero tentar. É possível trabalhar isso? Claro! Se, se você se capacitar, se buscar conhecimento, se estudar, se ler livros, se conversar com pessoas que já empreendem, o medo do desconhecido é comum em todo mundo. O medo do desconhecido ele é comum em todo mundo e o risco, de certa forma, vem do desconhecido. E se você começa a se capacitar, começa a entender melhor como é o mercado do empreendedorismo, logo isso não se torna mais totalmente desconhecido. E o risco começa a ser palpável, né? E menos amedrontador. É preciso entender que não existe maneira de empreender sem correr risco. O que diferencia o tipo de risco é o planejamento. Se você estuda o mercado e se planeja, o seu risco ele passa a ser calculado. Diferente do caso da maioria que empreende por necessidade, não avalia os riscos. E acaba caindo, né? Porque os riscos, eles foram tantos que derrubou essa pessoa. Mas quando você calcula, o risco se torna parte do negócio e não te assusta. Gente, eu não vou mais me estender né, aqui, porque senão vai ficar muito repetitivo. Mas o que eu quero muito que você entenda e absorva dessa conversa é que não existe possibilidade de sucesso sem a capacitação sem conhecimento a famosa frase sorte de principiante praticamente não existe até mesmo porque se alguém deu uma puta sorte de início é porque mesmo sem conhecimento adequado essa pessoa tinha outras características que se sobressaíram tipo popularidade desenvoltura na comunicação aparência chamativa beleza encantadora né voz suave ou seja características físicas que de certa forma encantam e abraçam as pessoas que estão carentes daquela solução, né? Que isso fique bem claro para você, tá? Eu gosto de terminar os meus assuntos dando parabéns, mas tem uma razão. Quando você parabeniza, você coloca a pessoa numa posição de destaque, de importância, né? E quando nós nos sentimos importantes, a gente dá crédito para o outro. Então fica essa dica aí, tá? Para vocês. Pega. Pega quem quer. E usa como quiser. Para construir audiência. Para construir encantamento e aumentar os seguidores, tá? Sejam eles virtuais ou pessoais. Entreguei um ouro pesado hoje aqui para você, tá? Aproveite! Obrigada, muito obrigada mais uma vez, parabéns para você que está aqui querendo se capacitar, querendo ter conhecimento, querendo empreender, tá? Te vejo daqui a pouco, um beijo enorme, até o nosso próximo bate-papo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Josiane Eu sempre abro a minha caixinha de perguntas lá para vocês tirarem as suas dúvidas, para ajudar você a empreender de forma mais assertiva, tá bom? Beijo, tchau gente!